Substituir pilhas de documentos por rolos de microfilmes como esse foi um processo implementado na UFSM em 1977. Mais de 40 anos depois, a microfilmagem ainda é ensinada aos acadêmicos de arquivologia por meio de aulas práticas. Aqui no espaço do Laboratório de Reprografia do Departamento de Arquivo Geral, os alunos puderam conhecer o acervo e aprender na prática a microfilmagem, processo em que a UFSM foi referência nacional, nas décadas de 80 e 90. Até 2011, o laboratório ele executava esse serviço de microfilmagem e depois ele passou a entrar num processo de descontinuidade. No entanto, como a legislação ainda está em vigor, os alunos procuram vir nesse espaço para compreender a prática como ocorre uh, de fato, né? então nesse sentido é bastante importante que os alunos tenham essa vivência, principalmente porque existem instituições no Brasil, que trabalham com a microfilmagem e, porventura, os alunos acabam podem acabar né, depois, enquanto profissionais, se deparando com esse tipo de acervo, então os alunos precisam ter esta vivência, né, principalmente considerando-se o fato do que os documentos microfilmados, né, o microfilme, de uma forma geral, ele tem uma durabilidade de 500 anos. Eles trabalharam na preparação dos documentos, com a retirada de grampos, organização e numeração dos papéis. Em seguida, simularam o processo de microfilmagem, com o manuseio das máquinas ainda em funcionamento no laboratório a relevância principal é mostrar o quanto a universidade foi pioneira nesse processo fez esse trabalho de uma forma exemplar tem equipamentos aqui como essa Prostar, que está aqui atrás de mim, a processadora né? que ela é um equipamento só tem dois equipamentos no Brasil ainda no Arquivo Nacional e aqui conosco ela está em pleno funcionamento revelamos microfilme agora e está tudo funcionando né? então é importante para os alunos entenderem, então reativando agora as atividades com a reativação dos equipamentos todos, os alunos conseguem enxergar esse essa forma que existia naquela época, porque a digitalização não era como é hoje. Alunos como a Nicole também praticaram a pesquisa o acervo do laboratório. Nessa etapa, aprenderam processos como consulta aos arquivos, localização do rolo, visualização na leitora e digitalização do documento. Foi algo novo para mim, eu nunca tinha nem... É, feito essa experiência, eu nunca tinha é, visto da forma física assim. Eles, eu sendo da arquivologia, para mim é muito muito bom, muito muito bom mesmo saber desses processos, porque é, como arquivistas futuramente a gente vai, vai ter que ter essa experiência é, para saber como armazenar as informações do jeito certo. É, como preservar elas é, de um modo correto e que perdure por bastante tempo para essas informações estarem acessíveis futuramente para as pessoas que delas precisar, né? Na aula prática, os professores ressaltaram as vantagens da microfilmagem, a segurança, a preservação de documentos originais e a redução do espaço físico de armazenamento. Outra característica é o controle da temperatura e da umidade, para evitar fenômenos como a síndrome do vinagre, que leva à perda total de documentos.